Os que mais fazem a obra são os anônimos, e no céu vai ter muitas surpresas. Ai, o que vai ter de coroa, cheia de pedra, chegando lá em cima, que os irmãos vão dizer, meu Deus do céu, o que, que essa irmã fazia na igreja, para ter tanto galardão, para a coroa dela ser tão linda, você vai ficar surpreso. Deus vai, ai, vai surpreender tanto o crente. Aí você vai olhar aquele pregador que todo dia pregava na igreja, todo de cada dia estava numa igreja pregando, com as fotos na internet. Meu Deus, que grande pregador! Meu Deus, famoso! Quanta obra esse rapaz fez! Aí Deus vai, quando vai chegar lá, ai, Jesus Cristo, a coroa vazia. Até o sujeito vai ficar irado com Deus. Como é que o Senhor me entrega uma uma coroa vazia, não tem uma pedra sequer, como é que o Senhor pode fazer isso? E Deus vai dizer, tu está salvo ainda pela minha graça, porque galadão não vai ter nenhum, não vai ter nenhum por quê? Porque tudo que você fez teve um preço, na igreja do irmão cobrou dois mil, na outra igreja cobrou três, na outra igreja disse que porque era pequena você não ia pregar, olha rapaz, eu estou te salvando pela misericórdia, porque nem aqui era para estar. Você disse que se não cantasse lá, dormindo no hotel tal, não cantava. Não tem uma pedra para tua coroa. Mas vai chegar aquela irmãzinha que ninguém sabia que fazia nada. Todo dia, pastor, ela entregava um coleto na rua. Checa andar a sério e me cala Já o outro, pregar, cobrava para cantar. Para cantar, que coisa horrível. Para mim, toar o louvor ao Senhor tem que ter um preço aí o camarada diz, mas tem toda a estrutura de luz, de fumaça, isso sai caro, mas a Bíblia não mandou você fazer nada disso, a Bíblia não pediu que pagasse 100 mil naquele palco, a Bíblia não mandou nada disso, não falou nada disso, Pedro fez o que fez com uma pregação, 3 mil almas para Jesus, tu vai lá, monta palco, paga 100 mil reais em palco, levanta fumaça, luz, um monte de coisa, quando chega no final da mensagem, não chega a 50, aceitando Jesus, sabe por quê? Porque não nada disso que salva a alma, o que salva a alma é poder de Deus na tua vida, é poder, é graça, é unção de Deus, na tua casa, na tua vida. Vamos voltar para cá. Deus, irmão, Deus fala o que Ele quiser, tá? É o que ele, não é que eu quero, não é o que Ele quer. Sabe o que Ele está dizendo? O que falta não é entretenimento para ganhar almas não O que vai salvar a alma mesmo amor, É poder de Deus, é graça de Deus É milagre, é unção É vida com Deus É quando você pegar o microfone na mão As pessoas sentirem a graça de Deus Sentirem a unção de Deus O paralítico andar O cego enxergar O milagre descer